Bora agora para o capítulo 7 da nossa gameplay de Resident Evil 4 Remake. Olá, Luiz aqui. Vamos Ainda ver. Tô na área. Eu queria ir para casa, mas a Ashley quis no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente para vocês. Um remédio para retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Luiz me disse que então é melhor a gente ver se o mercado tem aquelas armas lá. Mais evoluídas de tipo quando a gente chega no início do castelo. Arranjei mais mercadoria estranha. Ah. Tem novidade aqui para ah, você. Agora sim, tá falando a minha língua. Toda a mercadoria tá em excelente estado. Deixa eu vender minha headline aqui. Um belo negócio. Eu vou vender essa chave aqui, que eu não devo oh, precisar mais, né? Eu posso fazer bom uso disso. É, o vilarejo a gente não claro vai mais. <risos> Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. uma arma exemplar essa, estranho. Não é a melhor, claro, mas dá uma excelente companheira. <risos> Vou só dar uma arrumada na maleta, porque tá uma bagunça, né? Nossa, tá real uma bagunça aqui, meu Deus. Senhor... vindas Muito bem, como posso ajudar? É. Itens valiosos não servem pra nada no Oito. a gente de obtenção de recursos. Que o dinheiro não conta. Eu compro a coronha. Ah, vou comprar. Cara, agora eu não sei se eu compro... Não, sabia que você escolheria isso! <risos> A gente equipar depois. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço... Bom, trabalho simples. Of boas viagens. Ah, é. Bora lá, é, Ashley. Opa. Ah, o pátio tem que estar do outro lado do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. As coisas só melhoram. Feia, velho Mais feio do que comigo. O original <risos> Gostei Mas feio no sentido bom, tá? Não tenha ficado mal feito pelo contrário Ficou mais bizarro Tá, assim mesmo Vem Vem hum. A ah, brincar no perigo. Bora. Tá. Fica atrás. Entendi. Matado. Aí está. Matando. Dispersa! Tá. O um corpo vem! Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Tudo bem aí? Sim. Adroncada. Ah, Dispersa. Tá bom. Bem. Nada mal, Jurava que o Leon ia pegar ela, gente. Acabou os medalhões aqui. Eita. É, até que deu certo. Na próxima vez me avisa. <risos> Fresca. Tchau. Um espaço comigo. Tá bom. Foi sem querer. Eu queria trocar a munição aqui. Destrua todos os medalhões azuis. Área portão do castelo. Então foi se um pedido. Um bom trabalho merece um bom pagamento. Sempre. Ótimo. Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. E permita-me ir direto ao ponto. Quero que você entregue a garota aqui pra mim. Agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica... comigo. Senhor Kennedy... Senhor Kennedy... Quanta nobreza! Só que, veja bem... A garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo será abençoado com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sadler. Então... Obedeça aqui, sim. Nunca você ouviu a moça? Que inconveniente! Deixem nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer, Leo, não se acha Presente para você. Rápido, ah, hein? Fica atrás. Essa respiração da Ashley tá bem chatinha, tipo, não querendo Cuidado. ser chato, mas tá bem chatinha na minha opinião Mas é minha opinião, lembrando Valeu, garota erva verde, erva amarela, olha as coisas melhorando Acho que dá pra gente seguir por aqui observações do zelador, acordei no meio da noite mais uma vez por causa daqueles barulhos terríveis que vêm do porão sons de unhas arranhando as paredes e o gemido atormentador de xingamentos, atormentado de xingamentos aquele homem tem ódio, o bastante para destruir este mundo uma vez ele trabalhou para o senhor do castelo como torturador, como seu pai e avô faziam antes dele é um dos legados mais terríveis deixados pela família Salazar, mesmo dentro da família ele era considerado especial ele realmente gostava de seu trabalho e tinha talento para isso. Seu dom era atormentar os outros. Sua habilidade logo atraiu o interesse do mestre e quando ele o levou para masmorras, não, não consegui escrever mais. Não posso, não quero ter de lembrar o que aconteceu lá, minha cabeça não aguenta, vai me destruir. Receber ordens para cuidar dele, alimentá-lo, descartar os dejetos, tudo isso enquanto ouvia aquela voz desprezível, desprezível todas as noites. Não aguento mais, já basta. Não vou mais tolerar nem mais uma noite neste castelo. Vou embora amanhã. Vou para bem longe, para algum lugar onde aquela voz não alcance meus ouvidos. É. Agarrador tá logo aí. Eu acho. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? A luz se perdeu. Aí ó Vou só ver... É, isso daqui não vai funcionar nele, é o agarrador. Sobre design do carrador tá foda demais. Curtir, não só ver se tem item aqui, cara. <risos> Mas você tinha razão sobre os animais. <risos> Ele não quer deixar ela com medo, tá? Tá sendo um bom. Tudo bem? É, nesse caso é sintomas, mas às vezes a respiração dela fica muito altinha. Isso também pode ser impressão minha. Né, aí Acho que você tinha razão comigo. Um Na sala de antes, né? A gente deve ter dado a volta. Leon, o que você está fazendo? Nem pensa em tentar fazer isso. Por lustres, sério Quem é que faz isso? O Leon Virou <risos> minha mãe agora? Senhor Kennedy, pronto para entregar a garota? Esse cara de novo, não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações para você. Sem mais delongas, o Cavaleiro Galante protege a linda princesa. Parasitas e sua ecologia, Volume 2. Alguns parasitas têm a habilidade de controlar seus hospedeiros. Esse é um conhecimento básico entre biólogos, mas não sabe ao certo como eles fazem isso. A seguir uma lista de vários desses parasitas. De Crocomélia, quando a larva desse parasita migra para o esôfago da formiga, ela altera o comportamento do inseto. Quando a temperatura cai à noite no pico do horário de pasta, a formiga infectada sobe até o, ponto, até o topo de uma planta e se fixa a uma folha usando sua mandíbula com a intenção de ser devorada. Galactosomo somo, sei lá. A larva da parasita da chama de lar o interior do cérebro de peixes, como o olho de boi e o tucunaré. Quando é infectado, o peixe sobe para a superfície da água, onde nada até ser comido por aves marinhas. L Leocó, isso aqui eu não vou conseguir ler não. Os esporacistos desses parasitas se desenvolvem nos tentáculos oculares da lesma, onde pulsam como vermes. Eles alteram o comportamento da lesma e forçam na ir para o topo das pontas, onde ficam mais expostas aos pássaros. Quando comido pelos pássaros, o parasita completa sua metamorfose e atinge a forma adulta. Bizarro. Ué, gente, ficou... Cuidado. Olha aí, cara, me dá um espaço. Vem comigo. Tá, Leão. Eles estão vindo. Ah, as atrações. presente para você Deve servir. se for igual pra parte que ela roda as manivelas lá em cima a gente tem que ficar de guardinha dando cover tá bom, beleza ainda não estamos a salvo Essa parte aqui tá bem bonita, cara Nossa, que questão de gráfico Esse jogo aqui tá Fodão, tá? Só tô sentindo falta Um pouco de mais arquivos mesmo Mas é porque Eu gosto muito de lore Mas isso sou eu, lógico Não acha? Aqui. Tá bom. Você vai ficar bem? Uh, uh -huh. Pode confiar. Tô cobertura. Não para. Como fazer munição de rifle? Não, cara. Cuidado! E tá aí, tô contigo. Somos oh, senhor, somos cuidado. Que... Ah. Ah. Somos tu. Tu somos... sai da frente. Consegue pular, mano? Valeu, Ashley. Parece que é o lugar certo. Tudo bem? Acho que sim. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar. Seu cordeirinho todo! <risos> Temperança, criança. Ashley! Deus, Ashley. Aí é foda, mulher. Para salvar. Poleiro, responda. Deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo. Mas acabei separado da BBAG. Fala. Sinal. Poleiro, tá cortando. Você me ouve? Isso já era. Mercador. Dia difícil estranho. Ah. Boas vindas. Tenho raridades à venda estranho. Obrigado. Não sei se vale a pena a gente o comprar a não será? É isso eu garanto. Não, comprar o colete. Não, se preocupa, eu faço conserto também. Vai ser isso então? Pera aí, ele tinha a Matilda? Onde que eu vejo a Matilda? Aqui, ó. Queria. Boas viagens. F. Por aqui, glória a trancada, glória as glória as glória as glória as glória glória as glória as devolva a chama carmesim. A voz da pestilência vive nas chamas, levando aos pobres, as pobres almas à salvação. Devolva a chama, carmesinha, ao seu devido lugar, pois vós sereis iluminado e, vo e o vosso caminho revelado. Ah, o migó é essa. Sec... Glória a las plagas. Glória a las plagas! Meu Deus. Tem como subir lá, não junto, será? Não tô aqui. Ah. Acho que eu não tô. tapas, demonios Uh -huh. Seus so, so babacas. trancar aqui, né? Acho que não dá para ir. Não dá. Só com a Ashley. Por aí, Leon. Não vai querer que eu use isso. Né? Bom, depois de seis anos, essa é uma bela saudação, Eida. Você não parece surpreso. Interessante. Ah. Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Nada mal. Bem elegante. Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva para me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe. Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? eu não esperava mesmo te encontrar aqui <risos> carinha dele foi a melhor gente a saída é linda demais perfeita rainha diva sem cabimento como uma mulher pode ser tão linda assim cara amei velho amei amei amei total Só por aqui que dá pra ir, né? Gaveta trancada. Isso deve bastar. Deve não, bastou, né, Leon? Beleza, preciso achar a Ashley. Iluminados 3 e 2, ouça o sinal Quando pelas montanhas rochas viram Cascalho, rochas viram cascalho E muros de castelos desmoronam Observe o tom carmesim do céu Da noite, um rio de sangue maculado Suja o mar, sacrifique sua vida E o sangue de seu inimigo, pague Seus pecados antigos ótimo As plaguinhas, que ficam Ó, dá pra voltar lá pra destrancar aquela gaveta. Bora voltar. Aí. Saliam. <risos> Merda. Eita porra. Aí tu me quebra. é melhor que correr. <risos> a Sinal não rima com carnaval à toa. Boas vindas. Tem interesse no quê? vender meu querido. Obrigado. Boas viagens. Vai ficar dropando toda hora O castelo tá muito sombrio, cara Eu tô adorando isso <risos> Vocês estão começando a me encher o saco, viu? Legal, trânsito liberado. Oh, tchau Foi mal Eu já cansei de vocês Ashley Cadê você? De novo. Eu tô com tanto medo. Quando aconteceu, eu não era mais eu mesma. Eu era outra coisa. Deve ter sido aterrorizante. Eu sei. para fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Juntos. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Só me avisa antes de me esfaquear na próxima, tá? É isso, mais um capítulo concluído com sucesso.